Olá, boa tarde! A gente está aqui no Campus São Gonçalo. Agora foi o momento de dialogar com alguns professores aqui, apresentar um pouco as nossas propostas. Uma proposta de chapa é, multicamp, que vem, que está presente nos campos para poder conhecer as demandas, não é, Fernando? Sim, sim. E não só agora, se a gente conseguisse dar uma... onde honra com para a gente, a confiança da gente, a gente vai estar aqui, mesmo posteriormente, sempre para ouvir, ouvir vocês e, e levar as demandas para o CONSUP e, quando necessário, a nossa ajuda não está lá firme e forte. Exatamente. Então, São Gonçalo também é chapa 9, é, representação de professores para o Conselho Superior do FRJ. Vem com a gente também, você no seu campus, vem com a chapa 9. Vem, gente.